Quando você deve vender suas milhas? Essa é uma dúvida muito comum que nós recebemos aqui e hoje eu vou te explicar alguns detalhes muito importantes que você tem que levar em consideração antes de vender suas milhas. Eu sou Elias Leles e aqui nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Sejam todos muito bem vindos, já te convido a se inscrever em nosso canal se não é inscrito, deixar o seu like se você gostar desse conteúdo e compartilhar com seus amigos para que a gente possa aí, alcançar o maior número de pessoas. Então vamos lá, como que você vende, qual a melhor forma de você vender suas milhas? A melhor forma de você vender suas milhas é quando você está fora de períodos em que esteja ocorrendo promoções de transferência bonificada. O que, que são essas transferências bonificadas? São aqueles períodos em que os programas de fidelidade da companhia aérea te dão um bônus ali em parceria com o programa de fidelidade dos bancos, elas te, te dão uma, um, um, um bônus para você transferir seus pontos. Do programa de fidelidade do banco para o programa de fidelidade de companhia aérea. Quando isso acontece, o que que, qual que é a dinâmica do mercado? É basicamente a lei da demanda e da oferta. Quando você tem muitas milhas no mercado, o preço das milhas cai. Quando você tem poucas milhas no mercado, o preço sobe. Então, ele é inversamente proporcional. E, assim como todo mercado, o que, que você tem que fugir? Dessas altas demandas. Como que você foge dessas altas demandas? Se você, por exemplo participou de uma promoção de transferência bonificada, acumulou uma grande quantidade de milhas nessa transferência, o que nós te aconselhamos? Que você não faça essa venda imediatamente. Por quê? Se você vender imediatamente, você vai conseguir um preço menor nessas milhas. porque Tem muitas milhas no mercado. O mercado está aquecido devido a essa promoção que inclusive você participou. Então, qual a melhor época de você vender? Qual a melhor forma de você vender as suas milhas acumuladas? Vender fora desses períodos fora de períodos onde esteja ocorrendo alguma promoção de milhas ou de pontos para que você saia dessa alta demanda. Dessa forma você consegue vender o melhor preço. Aí você fala, ah, Elis, mas vale a pena segurar milhas. No, nós não aconselhamos que você fique acumulando milhas sem fazer renda. Por exemplo, é, digamos que você esteja acumulando milhas para pôr de uma promoção, acumulou milhas, o preço chegou lá no limite que você queria, você acumulou mais milhas, deixou parado. Então, assim, esse tipo de acúmulo nós não aconselhamos, que você vai acumulando de forma aleatória. O que nós aconselhamos é que você acumule, participe da promoção e espere pelo menos ali uma semana para realizar a venda dessas milhas, porque normalmente entre uma ou duas semanas o preço das milhas volta ao preço anterior. Se você quiser saber como funciona isso de forma clara, é só você entender o seguinte, saiu uma promoção de transferência bonificada, algum programa de fidelidade da companhia aérea, algum programa de fidelidade do banco está dando, uma bonificação para você fazer a transferência. Vai lá na, numa, numa dessas plataformas, os sites que compram e vendem compra de, de compra de milhas e veja a cotação naquele momento daquela milha, daqueles milheiros ali que você dessa companhia dos programa de fidelidade está participando dessa promoção. Você vai ver que, por exemplo, ele vai estar 28. Entre lá depois de umas quatro horas, você vai ver que já caiu para 27, porque tem muita demanda, tem muita oferta no mercado e pouca demanda. Então, acaba que isso faz com que o preço suba muito, o preço caia, na verdade. Então, o melhor momento de você vender é quando tiver, tiver pouca demanda, tiver muita demanda e pouca oferta. Então, entenda que esse é o melhor momento para você realizar a venda de suas mídias, porque você vai conseguir assim acumular, é, ter um, um maior retorno e consequentemente gerar mais renda extra. Então, fique atento a esse detalhe, te espero aí nos próximos vídeos.